Vamos lá. Doze homens enchem um tanque com água em uma hora. Vejam bem. 12 homens enchem um tanque em uma hora. Quanto tempo cinco homens farão o mesmo serviço? Vejam bem. Vamos representar homens por HOM. Oh. E aqui ele fala tanque em uma hora. Aqui H de hora. Então homem aqui. 12 homens em uma hora. Hora enchem o tanque certo então quanto tempo em quanto tempo cinco homens aqui há cinco homens na grandeza homens encherá o mesmo tanque ok pessoal então vamos ver o seguinte se em uma hora 12 homens enche o tanque em cinco horas em cinco homens encherão em quanto tempo se 12 homens enche o tanque em uma hora 5 homens encherá em quanto tempo? Ora, se 12 em uma hora, 5 vai levar mais tempo. Eu diminuo a quantidade de homens e eu vou ter mais tempo para encher o tanque. Vai levar mais tempo para encher o tanque. Beleza? Então vai demorar demais. Se eu aumentar a quantidade de homens, o tempo aqui também reduz. Fica menor. Beleza? Então, se eu aumento, vai ser mais rápido. Se eu diminuo... Vai se tornar mais lento. Então, a grandeza aqui é inversamente proporcional. Beleza? Então, ó, elas são contrárias. Beleza? Porque quando eu diminuo, levo mais tempo. E quando eu aumento, eu diminuo também o tempo. Beleza? Então, como é que a gente vai montar aqui? Certo? Eu vou fazer a grosso modo para você verificar onde a maioria das pessoas erram nessa questão. Eu vou fazer o quê? Que, claro, vou inverter aqui. Isso vai ficar 5 sobre 12 é igual a 1 sobre x. Beleza? Tem aí tudo bem. Então, vai ficar 5x igual a 12. Onde x é igual a 12 dividido por 5. Beleza, pessoal? E 12 dividido por 5 vai dar, vai dar um número... 2.4. 2.4. Então é 2,4. É igual a 2,4. Mas se eu pegar esta 1 hora e converter em minutos, hein? então vai ficar assim, ó. Deixa eu passar um traço aqui. Vai ficar assim, ó. Que 5 sobre 12 é igual a 60 sobre x. Uma hora tem 60 minutos. Certo? Uma hora tem 60 minutos. Então, vai ficar que 5x é igual a 60 vezes 12. Beleza? Então, 5x é igual a 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 72, esse zero, 720. x é igual a 720 dividido por 5. Beleza? Então, 720 dividido por 5 é igual a 145 x é igual a 145 minutos porque aqui ó são 60 minutos, beleza? Então aqui é minutos. Agora, 145 né minutos, vamos transformar em hora. Você vai pegar 145 e dividir por 60. Dividido por 60 145 dividido por 60 Vai dar 14 é, 145 por 60 Você multiplica aqui por 2 2 vezes 60 é 120 E por 3 3 vezes 60 é 180 Então 3 não dá Aqui é 2 2 vezes 60 é 120 Baixa o 5 aqui nessa subtração 120 para 145 Baixa o 5, 2 para 4 2, pronto E 1 um para 1, um, nada 2 e 25 Então aqui é 2 horas e 25 minutos Esse é o tempo É o tempo para Para que 5 homens encham, encham este tanque Beleza, eles vão levar 2 horas 25 minutos agora esse 2,4 aqui, certo? O 2.4, você vai separar aqui, ó. Se eu pegar um espaço aqui, peraí, eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto, 2.4, né? Isso aqui, 2,4, é igual a 2. Mais 0,4. Beleza? Então, esse 2 aqui, ó. Eu já eu não vou usar. Eu vou usar esse 0,4. Eu vou multiplicar 0,4 por 60. Multiplicação. Ok? Isso vai me dar. 24. Isso é igual a 24. O que significa dizer que é 2 horas e 24 minutos. Já no, no outro cálculo, deu 2 horas e 25 minutos. Não é interessante isso? Pois é. Cada de um minuto, cada de 1 um minuto, ou a gente perde ou a gente chega ganhando. Beleza? Mas qual a resposta certa? nessa questão. Se continuarmos dividindo 145 por 60 aqui, nós vamos chegar a um resultado de 2.416. Isso aqui, ó, 2.416. Certo? O que equivale a a este valor aqui de 2 horas e 24 minutos. OK? Então se eu pegar 0.416 e multiplicar por 60 0.416 multiplicar por 60 vai dar um valor de 24.96 24.96 arredondando vai para 2 horas e 25 minutos. Beleza, pessoal? Eu espero Espero que vocês tenham compreendido essa, essa parte aqui, onde você vai fazer as conversões para estabelecer uh, minutos para a hora. Ok?